Sustentabilidade faz parte do propósito da Simpress. Trabalhamos de forma consciente para o desenvolvimento econômico aliado à conservação ambiental. Nos tornamos a primeira empresa do segmento a incorporar a compensação de carbono emitido por nossos contratos. Com o Carbon Neutral, solucionamos mais um dos desafios dos nossos clientes. Trabalhar de forma mais sustentável, além de intensificarmos a nossa razão de ser. Em parceria com a Green Carbon, o carbono emitido pelos nossos contratos será neutralizado por meio de árvores. Seguindo o GHG Protocol, calculamos a emissão de carbono a partir do consumo de energia elétrica de cada equipamento contratado. E então, a quantidade proporcional de árvores será contabilizada a partir de áreas de reflorestamento para que a mesma quantidade de CO2 seja sequestrada da atmosfera. Agora, nossos clientes poderão divulgar em suas comunicações e relatórios de sustentabilidade mais uma certificação sobre o tema. O efeito estufa é uma realidade que não podemos ignorar. E acreditamos que o poder de fazer a diferença está em nossas mãos. Vamos assumir juntos o protagonismo nessa jornada. A hora de construir um futuro sustentável é agora! Deseja saber mais sobre nossa neutralização de carbono? Clique no link na descrição ou capture este QR Code com a câmera do seu celular. Nosso propósito? Promover a sustentabilidade para todos prosperarem.